Oi, novo banhado de águas cinzas, talvez um dos últimos vídeos da série. Vamos dar uma olhada na, no transplante de algumas plantas, vamos ver como é que está o funcionamento, choveu bastante essa noite, vamos ver como é que está o processo de, de drenagem, uma visão geral. Mas antes, nem sempre o YouTube e o Facebook têm entregue os vídeos e têm avisado da, da chegada de vídeos novos. Para contornar essa situação, se você quiser abrir um grupo no WhatsApp, o link do grupo tá na descrição aí embaixo, você clica ali e vai ser direcionado para a página do grupo. O grupo chama Ciência, né? E aí você se inscreve toda vez que eu postar vídeo novo, imediatamente eu mando em primeira mão para você pelo WhatsApp, talvez facilite as coisas, legal? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangueto, muito agradecido por acompanharem o canal. Estamos terminando a construção do, do banhado, vamos, vamos ver algumas plantas, escolher algumas plantas aqui de casa mesmo. Como eu havia comentado, as plantas do banhado anterior nós começamos a transplantar para o banhado novo. Vamos acompanhar a evolução do sistema, o caminho das águas. Eu estou indo no passo a passo para a gente verificar tudo direitinho, se está funcionando legal ou não, para você poder ir acompanhando. Se tiver dúvidas, escreve para a gente e melhor ainda, se quiser, a um preço bastante convidativo, a gente combina legal dentro da, das possibilidades tuas e minhas, dar uma orientação, uma consultoria virtual. Para fazer o dimensionamento, para fazer o planejamento, né? para fazer a construção do, do banhado. Se você quiser implantar aí na tua casa e estiver com dúvida ou com receio, né? entre em contato, o link está na descrição. Na verdade é o WhatsApp. Né? Entre em contato e a gente conversa. Mas vamos dar uma olhada no finalzinho aí dos. Finalmente, nos entretanto dos finalmente. Então logo eu vou plantar um. Algumas espécies aqui eu tô pensando ainda que espécies tem tem o lírio aqui aqui ó o lírio do brejo que tá florindo ó que lindo e cheiroso tem os biris aqui do lado aí eu tô pensando se eu vou plantá-los porque eles ficam mais altos, né? Só só colocá-los ali naquele canto. Eu não quero encher tudo esse pedaço porque eu quero eu quero ficar apreciando a molecada, né? Ver tomar banho. Então talvez eu coloque os lírios aqui nesse canto, né? na parte de baixo aqui e lá naquele canto também e deixe aqui com vegetação mais baixa. Vou, vou ver se eu acho algumas coisas aí de. Algumas macrófitas. Como aquela. Aquela amiguinha ali, ó. Ah, eu tenho ali a Pontedéria. Ela não cresce muito. Ela podia. Poderia ser também. A Pontedéria. E essa outra aqui. É, hidrocotile, essa eu posso trazer para cá também. Nosso brejinho com a água já toda drenada. Ficou aqui a aguinha dos pequenininhos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouco desse... tirar um pouco aqui dessa areia para deixar um pouquinho mais fundo para as criancinhas poderem vir aqui nadar, tomar um banhozinho Essa parte aqui está mais baixa do que esse outro lado. Então o um laguinho vai se formar aqui novamente. Manhã de domingo fiz uns rearranjos. Já comecei a plantar algumas espécies. Tem aqui o aguapé ao lado do dreno, que é para evitar é, chegar sedimento. Aqui o beijinho ou Maria sem Vergonha. Esse aqui, é um tipo de biri, que eu não sei o nome. Plantei ao lado algumas mudas de lírio do brejo, uma flor super cheirosa. Então atrás estão os lírios na frente, atrás estão os biris, na frente o lírio. Aqui no meio trouxe também uma taioba que veio da, da parte de baixo do terreno. Então essa parte aqui está pronta. Falta colocar mais algumas plantas por aqui. Eu quero plantas baixas nesse pedaço que é para poder acompanhar o o desenvolvimento, poder acompanhar as crianças que vão chegar por aqui. Então daqui a pouco encerro os trabalhos. Vou tomar um banho e volto para mostrar a elevação do nível Freático aqui no brejinho. Acabei de tomar banho, a água já chegou ao sistema. E a gente pode perceber que nesse caso aqui ela está saindo quase aqui na, na ponta. Ali também ela está saindo. Se está saindo aqui, ela está saindo por lá também. Mas aqui como tem um pouco menos de, de terra né, e de areia. Ficou o caminho mais fácil para a água passar por aqui. Ok. Tá chegando ali no nos lírios já. Ali do outro lado. A represinha dos passarinhos. Já está mais cheinha. E vamos dar uma olhada aqui. A saída da água. Também já... Já está passando por outro lado. que a gente vê a saída ali. O dreno para o laguinho. Tudo funcionando bem. Tudo tranquilinho. Minhas plantinhas ali. Com essa quantidade de umidade. Quase que nem vai sentir a diferença. Espero eu. Aqui é as crianças estão indo tudo bem, tudo funcionando a contento. Agora, com o tempo, essa água vai ficar bem mais clara, essa daqui e lá de baixo também. né? E eu volto para mostrar. Choveu bastante essa noite e a gente percebe que a drenagem do laguinho, do brejinho, está legal. Nosso laguinho das crianças nadar está bem. As plantinhas tudo ok. Vamos ver mais de perto aqui. O dreno funcionando legal. Muito bem. Está tudo funcionando bem. Naquele canto, a saída do excesso da água, do excesso de água. Maravilha! Mudança feita no sistema de, de tratamento de águas pretas. Essa parte era um brejinho. Não, a parte de trás era e continua sendo um brejinho, né? um brejinho construído. E aqui na parte da frente, um laguinho que descia a água por aqui. Cansei do laguinho, porque a ideia de, desse lago aqui era que aqui era para ser brejo mesmo. E os laguinhos na parte de baixo. Como tem chovido muito e muito quente, começou a proliferar mosquito, não quis trazer peixe para cá. Então, preferi já adiantar o serviço, coloquei areia nesse pedaço e agora então tudo vai virar um brejinho. Em alguns cantos aqui coloquei areia também e vamos plantar flor. Na parte de dentro já semeei alguns cosmos, cosmo amarelo e laranja de flor dobrada, de pétala dobrada. Vamos ver se ele vai bem em, em ambiente mais úmido. Então dessa série, eu acho que esse aqui é o último vídeo, o banhado está construído, os laguinhos estão funcionando, daqui para frente eu vou acrescentar mais algumas plantas por ali, vou fazer a, as gravações e daqui a algumas semanas eu devo voltar para mostrar né, a evolução do banhado, como é que está se dando como é que as plantas estão reagindo, como é que o banhado está funcionando, mas de construção é isso aí, tudo funcionando legal. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!